Não adianta você estudar os editais anteriores, ler todas as apostilas, resolver dezenas de questões comentadas, se você esquece tudo isso depois. Antes de estudar, para qualquer concurso, você precisa aprender a treinar a concentração e a memória, porque assim você estuda do jeito certo e lembra de tudo na hora da prova. Essa é a diferença de quem quer passar no concurso e de quem realmente passa no concurso, a oportunidade para você se tornar um destes aprovados é agora. O curso Estudo e Memorização, o melhor curso do Brasil para quem quer treinar a mente para os estudos, está na Black Friday. É o menor preço do ano. Olha só essa oferta: de R$ 790 por apenas R$ 299 à vista com desconto ou até em 12 vezes no cartão de crédito. E você ainda ganha quatro bônus especiais: o kit de emergência para provas, uma masterclass sobre foco e disciplina, o livro digital. Segredo dos Gênios e o acesso ao meu grupo de mentoria. Por apenas um real por dia você aprende como ter mais foco na preparação, como estudar mais rápido e memorizar tudo o que você lê, mesmo os textos mais complexos. É hora de parar de pensar e agir. Mas haja rápido, porque as vagas nesse curso na Black Friday se esgotam muito rápido. Clique no botão azul e garanta a sua vaga agora.